Traumatizante O céu tá queimando Em laranja Os gritos de desespero ecoam Pela... Pela... Por todo... Por toda... Por todos os lugares Deixa eu colocar vocês aqui <risos> É isso E... Joey. Mestre... Vocês veem todas as pessoas eu... correndo, desesperadas, gritando